Opa, fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal, Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Em que servidor que eu tô? É no Tietank, cara, com o tema de Natal, o servidor tá perfeito, cara, mas antes eu vou pedir um favorzinho pra você Primeiro, vim jogar no meu servidor, porque depois dessa atualização que fez, ele tá top e depois, me deixar esse like aqui, ó Porque é muito importante você deixar o like, se inscrever e ativar esse sininho de notificação para não levar um tapão na orelha, demorou? <risos> mas, brincadeiras à parte, vim mostrar a atualização Mano, muito foco, determinação E muita gente julgando, pensando que a gente acabou com o servidor Pensando que a gente só tá aqui ver aqui por brincadeira Mas não, a gente tá aqui levando isso aqui a sério Fazendo muitas atualizações, manutenções Tudo para melhorar a jogabilidade do player que tá... Botando fé no jogo, entendeu? Falar, não, mano, da hora. O Tietchan quer ver? Tá, tá colocando, que ver? O negócio indo pra frente. Ele não tá, que ver? Estagnado. E, cara, pra mostrar pra vocês que eu não tô estagnado, a gente já mexeu em muitas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês num vídeo. Por favor, vem jogar porque o jogo tá maravilhoso. No momento, eu, só eu que tenho acesso, mas a partir de hoje, que é o dia. Dia 4 de dezembro, às meio-dia. De meio-dia pra frente, o servidor vai estar tá online. Pra geral. Então, meio-dia, coloca no seu despertador. Estou gravando esse vídeo às 6 horas da manhã, pra vocês terem noção. Meio-dia, vai estar aqui online. Eu quero você, você que tá assistindo esse vídeo, aqui jogando, cara. Não é para mim abandonar não, vagabundo. É para vir jogar. Então, vem aproveitar que o servidor tá uma maravilha. Vamos lá porque quer ver? Palavras não conduzem o que está acontecendo agora. Ó, vou mostrar para vocês muitas missões, tempo online. Ó, oh, precisa dizer aqui, cara. Só de você ficar online você vai receber esses itens aqui. Não, não, pera, pera, pera. Eu sei que você tá perguntando. Mas que atributo que tá aí? Carpa de votos. Pega a visão, meu parceirinho. Nossa, isso aqui é orgulho pra que para pra comunidade. Ó, <risos> oh, também tem uma coisa. Canhão de abóbora. Fino, cheiroso e gostoso. daquele quem Quem reclamava de não ter armas. Também tem o shield aqui, que é o Que é o quê? Que é Hebrama, cara. Olha esse ebrama Olha o atributo desse aqui. E apegou de para papai. Esse aqui é o amuleto. Que vai te dar que ver aquele atributo gostoso para você passar o quê? Copa. Que tá pegando também. A gente daqui a pouco mostra pra vocês. Mas só de você ficar online, você vai ter que ver várias coisinhas. Entra para você poder participar. Olha esse Dragonfire. Cara, olha esse anão antigo. E a negada não botava fé que a gente ia fazer uma atualização top. É vários itens, papai. Olha as figuras. Isso aqui é figura, quer ver? Meu amigo. Pra, não, pra acabar, cara. Você que gosta de... Ó, de figurinha. Novas. Tem muita coisa chegando por aí. Dá uma acalmada em uma segurada aqui. Quer ver? Vocês vão ver o que é estão por vir também. Mano, muita coisa mesmo. Isso aqui é só você querer completar as tarefas diárias, cara. Ó. Entendeu? Completando as tarefas diárias, você vai conseguir isso aqui tudo, galera. Entrando no jogo... Mano, muita coisa mesmo Não tem como você não ficar forte Só isso aqui, cara, ó Pedra de super fortalecimento O que, que ela dá? avance ah, 3 Carpa de votos Essa missão aqui, ó Mil PVP aqui minda demais, cara Isso aqui a galera vai conseguir rapidinho Porque tem muito negro viciado aqui Uma coisa aqui, quer ver? Vale a pena lembrar A galera tava parecendo que tava que QB... ver ah, tem de mostrar para os novatos, né? Porque, às vezes, o cara pensa, mas não tem evento, não? Claro que tem, meu amigo, tem evento. muito evento mesmo. Evento de inauguração, que dá esses itens da hora demais. Evento de compensação, que dá o pandeirinho da copa, tá ligado? Evento de Halloween, comemorativo, um evento muito top. Para quem gosta de apoiar o servidor comprando uma VIPzinha, aí está o seu momento. Adquira uma VIP, que está na Black Friday até o dia 7. Até amanhã no caso, que é segunda-feira Aproveita, porque depois que acabar Não vai ter mais Black Friday Amanhã, tô lançando Que ver o servidor domingo Às meio-dia, a partir que ver Do dia 4 Segunda-feira Acaba Black Friday, fechou? Então é isso E tem esse evento aqui, esse evento tá muito top Galera, mano, muito item Mesmo, Se vocês for ver Todo mundo entrou mais por causa desse evento mas agora por causa dessas missões, por causa dessas instâncias... Se prepara, cara. Que o servidor vai bombar, mano. Isso é fato. Mas enfim, vamos lá. Quero mostrar para vocês as instâncias. A gente adicionou uma instância nova. Tem duas instâncias no caso, mas só uma que tá pegando. E a gente mudou os drops de muitas instâncias. Mas eu vou mostrar o que interessa, que é a instância nova, né? A gente adicionou a Copa Boca. Ela tá pegando... Mas tem que saber jogar a Copa, cara. Se você nunca jogou Copa, então não adianta você tentar. Só pra quem sabe jogar. Isso aí é fato. Covil. É pra, é pra quem sabe querer jogar também. Mas, tipo assim, pra galera que gosta mesmo, realmente. Olha os itens que estão dando. Muitos itens, né? Da hora. Tá vendo aí? Falar que a gente não pensa no play free. Mas ele merece um tapão na orelha, né? <risos> mas enfim, né, galera? Tem mais coisa aqui, mano. Não é só uma coisinha ou outra, não. Tem mais itens aqui que a gente adicionou. Olha o AG. Vou mostrar aqui pra vocês. Muita gente tava saturado do AG. Mas olha aqui, ó. Dá uma olhada nos itens agora do AG. Itens sensacional, cara. Muito bom mesmo. E por aí vai, né, cara. Tem AG. Tem AGH. Tem Covil. Tem Covil Sombrio. Que dá que ver. Fugura. O que mais aqui que eu posso mostrar pra vocês? Corsário. Tem essa instância aqui que a gente vai colocar os drop, né? E vai traduzir também. além o guerreiro, o herói. <risos> Muita gente que... Mano, isso aqui vai estar sensacional, cara. É só aproveitar. Não tem o que falar. É só entrar e jogar. Eu ia falar pra vocês... Vou tentar fazer um couve -o herói Será que essa continha aqui vai soar é couve -o herói Imagino que não, mas eu vou tentar. Não custa nada. Tava falando pra vocês que muita gente até se cogitou de achar que o servidor ia favir porque ficou 3 dias offline. Mas, cara, por um atualização você... tem de ficar offline. a Aí a gente conhece realmente quem é o spray de verdade que tá no seu servidor, que tá que ver atrás do servidor. Muita gente perguntou e eu respondi: o servidor não favir, o servidor que ele tá atualizando. Aguarde que a gente vai querer ver, tava dando um bug, que ver de cair o servidor no DC. Deve de resolver cara não tem muito o que fazer eu não vou deixar que ver a conta dos caras aqui quer ver o pou se desde quando o servidor eu vou ficar para trás então eu decidi que veio fazer o que resolveu o PO e a gente resolveu E agora o servidor tá como tá bonito mano da hora gostosinho de jogar agora eu só precisa de vocês aqui dos pre cara os pre que tava aqui agora vai ver esse vídeo vai entrar e vai jogar para você ó para você poder querer ver o tema de Natal o que, que você vai ter de fazer? Se você joga pelo voucher, você vai limpar o cash. O que, que é limpar cache, ô titi? É você vir aqui, ó, dar um Ctrl H aqui no seu navegador. Você dá um contra H e vem pro histórico. Fechou? Vim pro histórico aqui, já vai aparecer. que ver o voucher. Não, o voucher. Já vai aparecer o tema de Natal pra você. Legal. Quer adquirir uma VIP? Me chame no WhatsApp. Fechou? Esse aqui é o número, beleza, galera? Do WhatsApp. E é isso né gente o servidor tá legalzinho Tá da hora É só entrar, curtir, jogar E aproveitar cada vez mais né mano E galera É isso que eu tenho para fazer de vídeo pra vocês Esse vídeo aqui vai ser é, postado Diretamente mano, não vai ter corte Não vai ter nada, nem intro nada Só vai ser postado Daí depois eu venho com um vídeo aqui mais Bem editado, mais arrumadinho Pra vocês, fechou? Mas por hoje vai ser só esse vídeo aqui mesmo Quero que vocês entrem e aproveitem o jogo Porque tá muito bom A gente trabalhou bem no jogo Pra vocês Aproveite o máximo do jogo que a gente precisa entregar o jogo perfeito pra vocês E aproveita Black Friday, cara que cê, Assim você ajuda cada vez mais esse jogo Crescer e atualizar, beleza? Então muito obrigado pela sua presença ilustre E agradável aqui nesse vídeo E venha jogar no meu jogo E aproveita que ver? o Discord tá bombando, cara Vou mostrar aqui pra vocês o Discord tá da hora Muita gente mesmo Agora que eu deixei aqui ver O Discord quer ver fechado Mas vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó, né, anúncio Tem muita gente agora Ó, 397 offline Porque quer ver, ó o horário 6 horas da manhã, 18 online É isso, muito obrigado Por todos que veem aqui jogar Eu só tenho a agradecer E te espero aqui no jogo A partir de meio dia Fechou? E yeah. é nóis.